Deixa seu like e pega essa intro. Novo Movimento para as TICAS. Vamos bailar. Ei, ei, a ligação, você ligação ligação. Eu tô tentando não se sair daí, mano. Joga isso, tá matei. Tá... Eu tô falando pra ele, mano. Tô marcando esse arrombado no sai da frente... Olha só Ah, filha da puta! Lá embaixo, a Jofia ah. Fala, né, caralho Fê, tem outro Pode aqui, eu e tu bater bater. vai, Fê Fala onde tá bem pai? na frente, tá vendo o vasculante aqui, velho? O vasculante. Da cozinha. Ah, da back é. ah, Tá tá tá tá velho. Ah, mano, vai tomando o cu. Quem tá controlando tá tudo, por favor? O esse bandido, né? Sofia, né? O Arthur esse... Santos, né? Não. O Yago o match onde você instala a parte de pistola, uma metralhadora? Eu diria que tá na câmera. Tava olhando as coisas. E daí tem gente tola para pistola, pistola para arma Deve tá bugando, para mim tá meio bugado ah, gente. antes de xingar, já fala rato tá cara embaixo. Daí eu não eu fui me posicionar na torre. Só subi a minha caberinha, pá, lá embaixo, Um cara jogando granada e me dronando, eu vou ficar olhando para tua caveirinha. Eu também tinha que ver onde é que ele me matou, né? Eu não sei com quem que eu vou, mano. Tô ribana. Quer ir com o Buck, Fá? Não. O Buck tá muito bosta, é. velho. Vamos vou entrar por baixo ali pra gente não ficar... Não falar de troféus ali. O meu controle, ele faz isso, Fá. Se eu quiser deixar ele dar sequência, Aham. tipo single fire, de deixar ela como se fosse uma, uma metralhadora, pá. Por que, que não, não acho legal, velho. Acho zoado fazer isso. Eu só uso pra fazer drop shot, só esses bagulho. Pular. Não, os caras tem um bicho... Joga de escudo, joga de escudo... Tem é. é, um bicho Com que joga porra, de escudo, é. que é muito filho da puta, cara. Não, aí não vejo, não vejo graça, não, mano, de fazer, sério. Eu eu só comprei mesmo por causa do drop só que aí eu falei ah, mano em vez de eu comprar um controle tá ligado e fazer isso eu vou eu acho que aqui tá aberto eu Pô, acho olha da puta aí lembra que eu te falei Fabiana ainda sobre o eu falei Fabiana em vez de você comprar um controle mano faz que nem eu comprar um aparelho desse daqui que daí tu tu pode colocar em qualquer controle do PlayStation cara você falou que preferiu comprar o Controle com o bagulhozinho, cara. Aham. Uhum. Nossa! A Twitch deu uma cara em mim aqui, velho. Ah, mano. Porra. Aí, onde é que fica coisa? Ah, saiu ah, aqui fora. Eita, merda! Tem dois caras lá embaixo. Tem outro, Fernando, Tem, Tem outro, Tem outro. Aí ela tá calma. lá calma. também. Aí ela beleza, tá. Beleza, beleza, beleza. Melhor. Onde? Onde? Onde? Onde? Por baixo, por baixo. Como assim? Eu fui atingido pelo bagulho, velho? Eu tô do lado de fora. Claro que está o despozinho, galera. Tem então, uma é ela ali na bebida do Aran. Né? O que você tem? Ah, meu Deus. Vocês vão indo na casa. Não, tem um lá com o Fernando. Ah, mano. Ah, ah Onde é que essa Ash tá, aqui. cara? Ela tá aqui embaixo, tá? cuidado. Tá dando a volta pra esquerda, eu acho. Pega o defuso, pega o defuso, 46. Tá Gente, não sei, tá? Estão vendo ela? Não. Ah, acho. Que... Mano, eu vou ter que pular lá, velho. É, e cuidado que tem duas dela, tá? Não, não, não. Baixa, baixa, baixa, baixa caralho. Oh, caralho Ah, dependente daquela Ashe já estava fudido, cara Meu Deus Será ah, que ela se estinou também? Parece que ela tava com a mão na cara <coughs> Oferecimento Chris Brown Aí eu queria dedicar essas kills aí ao Cristiano e Fabiano, que tá sempre jogando comigo aí, sempre incentivando a jogar. Tô obrigado aí. Ó, oh, peguei o meu. Não matei ninguém até agora. É o banco, O que, cobre aquela.. Calma aí, calma aí. Aquela o quê, cara? Porra, eu tô mandando o calo, meu Deus, gente. Jesus amado, velho. Ah, matou cara. Dá cá, atrás? Ah, no corredor, lá no corredor. Aí embaixo aqui. Isso. Ó, correu aí pra baixo. Aí é a sala principal. Ó, tá descendo a escada da, da curvinha lá, marquei, ó. Voltou, voltou aqui, ok. voltou pro barco, voltou pro barco. Boa. Ah, o cara, eu olhei que a porta fechada lá, o cara estourou. Sabia que ia vir gente por lá. nem escada animal, Fá? Uhum. Eles não ganharam lá em cima, né? Uh -uh. Eu acho que vai ser embaixo na garagem. Mano. Vai, Fabiano. Ah, é aqui? ah, não acredito, mano. É errado, velho. Mereceu TK, hein? Barraba. Cozinha é de novo. Ah, cena, cara. Eco. O drone do Eco tá bem na janela aqui, mano. Ah, acho que pelo menos peguei um recruta rápido, né, cara. Ah, quem foi filha da puta que ficou marcando o cara lá, velho? Um cara em cima. Tem dois cubinhos lá no fundo, tá ligado? A ela e o Eco estão aqui na sala de troféu, tá, galera? Tem, tem um. Tem um port embaixo. Tem um tem aero. de, tá de mar. Tá embaixo. Ah meu Deus, não mata ninguém, velho. Tá arriscada baixo, lá onde tu morreu aquela hora, Rafa. Nossa. Muito tá obrigado, legal. senhores. Muito obrigado.